Um confronto digno de final. Cinco libertadores em campo. 16 taças do Brasileirão. O maior campeão nacional. Contra o maior campeão internacional do país. São Paulo e Palmeiras. Nesta terça, 9 e 15 da noite. É quartas de final. É Libertadores no SBT.